Pedro Paz, engenheiro de software do, do, do César, e também estuda engenharia elétrica na Poli. Né? E também ele é, é fundador de um coletivo, que eu acho que, é, que trabalha sobre segurança de dados, ele vai falar melhor isso depois, que é o coletivo Candeeiro. Vou fazer... Esse seminário vai ser é, desenvolvido em duas etapas, né? Hoje a gente vai fazer a primeira etapa, uma introdução ao conceitual que é a ciência de dados, falar um pouco sobre o histórico, como é que funciona, é, também sobre a terminologia. E na segunda etapa a gente vai adentrar um pouco mais, não diria que uma... as especificidades técnicas, mais as abordagens de pesquisa dentro da área. Então, como você utiliza... É, estatística, alguns é, conceitos que eu acho que são importantes. Não, não vamos entrar na matemática da coisa especificamente, mas mais em metodologia de pesquisa associado a data science. Eu até trago um termozinho dentro da apresentação hoje sobre isso, que eu acabo não adentrando muito, que eu preferi deixar para a segunda etapa. Essa primeira etapa realmente ela vai ser mais uma contextualização, contextualização histórica e algumas definições que a gente pode é, e vendo ao longo do percurso. Deixa eu compartilhar a tela. Ah, é, o PPT eu vou disponibilizar depois, eu não sei como é que o Cleo faz com vocês, se vocês têm um mail em alguma coisa, mas eu passo o arquivo para ele, ele pode é, compartilhar com vocês, imagina. Eu tive um pequeno probleminha agora à tarde com o, o meu slide, então ele perdeu a estilização, mas as imagens e o texto ainda estão lá. Então, deixa eu apresentar aqui. Vocês estão enxergando? Sim, sim. Aqui é agora eu não consigo mais me ver. Eu, eu, o, o Hangout ele não pega só a janela da apresentação, eu acho. Deixa eu ver se eu consigo fazer com que ele pegue só a janela da apresentação. Bom, não está não rolando. Vai assim mesmo. Então, é parte 1: contexto histórico e definições. Aí um pouco sobre mim. Meu nome é Pedro Luiz Pedro Barreto Pode chamar de Pedro. Eu sou graduando em Engenharia Eletrônica pela UPEPOLI, fundador do Coletivo Candeeiro, que é um coletivo que surgiu por volta de 2015, 2016. Hoje a gente discute a temática de segurança da informação, é, vigilância é, e conceitos como direito à privacidade e direito ao esquecimento. Ele surge após uma hackathon que eu e alguns colegas participamos, uma hackathon é como se fosse uma maratona de programação, que foi desenvolvida pelo Ministério da Justiça na época, e nós fomos premiados nacionalmente. É, foi o Ministério da Justiça junto com o Tribunal de Contas da União. E e uma das pessoas que organizou, que se chama Pedro Marcum, que é um jornalista de São Paulo, lançou muito uma provocação para a gente naquele momento, porque a gente tinha pensado a aplicação que a gente fez numa perspectiva de transparência. Ele, pô, não tem ninguém que trabalhe com isso aqui, não tem coletivo, não tem galera assim que estigue. E, e aí a gente, pô, viu... Vamos, vamos dar segmento a isso. Então, nos reunimos, eu e algumas outras pessoas que é, nos vimos interessados na temática, inicialmente de transparência e direito a acesso à informação, e depois a gente se viu cada vez mais adentrando essa área de vigilância, sobretudo quando a gente começou a trabalhar com movimentos sociais, e especificamente estudar e, e, e trabalhar de forma mais ativa com relação a oficinas técnicas, e... É, como é que se dava a vigilância do Estado é, para, qual esse, para com esses movimentos sociais, por exemplo. Então, essa é uma área de interesse da gente, quem quiser compartilhar, é, conhecer mais, eu vou deixar depois um nosso e-mail de contato, é, e, para além disso, eu trabalho no César como engenheiro de software ou engenheiro de sistemas. Minhas áreas de pesquisa, hoje em dia, majoritariamente se valem dentro, é, como eu disse, de vigilância e direito à privacidade. Eu, eu não sou um cientista de dados, eu não sou uma pessoa que trabalha ativamente com ciência de dados, mas eu diria que essa é uma área que tornou-se parte do meu leque, é, por necessidade, porque quando quanto mais eu adentrava essas áreas, mais eu via uma correlação direta é, com, entre vigilância e direito à privacidade, e dados. E eu queria já iniciar é, dando um pouco um sumário do que, é que a gente vai trabalhar hoje, falar um pouco sobre contexto histórico, casos de uso, definição moderna, é, por que hoje é diferente, eu vou explicar quando chegar nesse, nessa parte, e apresentar uma pequena problemática sobre a coleta e uso de dados. Ok? Gente, é, eu. Como eu não estou nem me vendo aqui, porque eu estou com o slide na tela, eu vou pedir para que vocês, se puderem, me deem um feedback. Então, diga assim: ah, massa, beleza. Só para eu poder ir me guiando, para saber se eu não perdi conexão e estou falando aqui com a parede. Então, se puderem, eu agradeço. Tranquilo, Pedro, pode ir. Massa. Então, a primeira coisa que eu queria tratar é o seguinte: eu sou completamente desfavorável a termos como Big Data. Data Science, a ter... a qualquer tecnologia que você traga para mim desse tipo, em geral, eu vou ser contrário a elas. E aí você vai perguntar, mas, poxa, Pedro, a gente não está justamente num, num seminário sobre Data Science, por que, que você está falando isso? Gente, eu estou falando isso porque o termo em si, ele é um jargão de marketing. Data Science não é uma coisa nova, não é uma coisa que surgiu ontem. Existe a há mais de 500 anos que a gente faz data science, só que não com o aparato moderno que é o computador e os modelos estatísticos que nós temos hoje em dia. A gente faz data science desde períodos como no Egito Antigo, quando começou-se a observar as enchentes do Nilo e utilizou-se esses dados para criar modelos os quais podiam ser aplicados à agricultura. Então, assim, não é uma coisa nova. Data science, na minha opinião, se eu fosse conceituar com as minhas palavras, é meramente a aplicação de compreensão de estatística e matemática para identificar padrões, que junto com uma compreensão de domínio, que é que eu quero dizer com isso? Uma compreensão de domínio é, vocês são antropólogos, vocês têm uma compreensão do domínio da antropologia. Eu sou da área de engenharia, eu tenho uma compreensão do domínio da engenharia. Então, quando você alia a compreensão de domínio com o uso de estatística e com uma metodologia, você começa a, a observar que você pode testar hipóteses utilizando aqueles insumos é, estatísticos que você tem e comprovar essas hipóteses. E isso é muito importante. Eu queria que vocês é, botassem isso bem na cabeça, porque eu diria que o grande cerne do que a gente vai é, discutir, do que a gente vai estudar, é realmente... É, como é que a gente pode testar hipóteses, como é que a gente pode compreender uma metodologia de pesquisa a partir da ciência de dados, em que a ciência de dados não é um fim se, si, mas um meio. Então, eu começo realmente trazendo essa proposição provocativa, porque eu acho que no meu meio é muito espúrio a comunicação a qual se dá a esses termos. Eu vi isso acontecer com com Cláudio, sabe com a nuvem. Eu via os jargões, o marketing, sobretudo pessoas não técnicas que eram da área de que trabalham com computação, abordarem, explorarem aquilo de uma forma tão nociva que criou uma confusão no público em geral, onde ninguém sabia explicar o que era nuvem, mas todo mundo sabia que seus dados estavam na nuvem de alguma forma. Mas se você perguntasse a um leigo o que é nuvem, o pessoal não conseguia explicar. E a gente está falando de um termo que é muito simples, a nuvem não é nada mais, nada menos do que o computador de outra pessoa, no caso, servidor de uma empresa. Em um termo tão simples, foi complicado de forma desnecessária, porque ele vende. E basicamente isso, a, a, a vida útil dos jargões na, a, na área de computação é assim. Então, eu é, trazendo outra provocação, que é essa citação, eu não vou me recordar de quem é, mas é, é meio que lugar comum, que trazendo o português tradução livre, seria dados são o novo petróleo. E bom, eu discordo, dados sempre foram o petróleo, dados sempre foram uma riqueza, e não é de hoje, não é da década de 80, não é de 90 para cá, sempre foram, a gente sempre enxergou dados, a gente sempre enxergou informação como uma verdadeira riqueza, a partir do momento que se percebeu que havia um valor, não apenas é, no, na, no material físico, mas em qualquer insumo que a gente tivesse sobre ele, por exemplo, quando a gente começou a perceber que mais do, mais, tão importante quanto a produção, eram os dados de produção, isso eu estou falando de revolução industrial, esses dados de, de produção podiam servir de insumos para melhorias, para você melhorar a performance, para você melhorar a produtividade da fábrica, para o que fosse. E até em termos mais negativos, obviamente, para você, é, no caso patrão, nessa perspectiva, aumentar a capacidade dele de... de abusar de seus funcionários. né? Quando você vê que ele começa as longas jornadas de trabalho, é, as formas como, os modelos de trabalho como se dão e, e como eles evoluem. Né? Depois, quando a gente vai estudar ao longo do tempo da Revolução Industrial para cá, como essa coisa vai se modernizando, tudo isso vai ser a partir de insumos é, estatísticos, de dados que são coletados e que depois são utilizados para é, testar-se hipóteses e testando essas hipóteses e validando-as Utilizar essas dados para as finalidades é, das partes interessadas, sejam elas positivas ou negativas. E a gente vai ver que ao longo da história isso sempre aconteceu. Eu queria perguntar se alguém conhece esse mapa. Não. Não. Se estiver não, não. falando no chat, eu não tenho como ver, tá, gente? É, então, esse mapa ele foi produzido por um médico inglês, é, por volta de 1.700 bolinhas, durante uma epidemia de cólera. e Isso é em Londres. Esse médico, ele estudava a cólera, porque naquele momento a medicina, que ainda não era uma medicina baseada em evidências, ela tinha que a origem das doenças, sobretudo a cólera, se dava a miasmas. Miasmas, nada mais, nada menos, são do que a ideia de que você tem é, um ar ruim, ou um ar negativo, ou um odor, um cheiro é, no ar que provoca doenças. Então, você tinha ainda uma percepção que não você já tinha a ideia de germe, mas você não tinha uma associação, você, ele não conseguiu correlacionar a ideia de germe é, diretamente com a causalidade da doença. Então, você tinha a ideia um pouco ainda proto da microbiologia, mas nada concreto. E o que esse médico fez foi começou a observar que, os, que todos os métodos que ele tinha sangria, é, da colocar cheiros na casa com folhas e com ervas, da ópio para o paciente, todos esses métodos que haviam não davam resultado para a cólera. E a cólera era uma doença assustadora porque em dois três dias desidratava um paciente a ponto dele de ficar completamente incapacitado. E, então esse médico ele começou a pensar. Bom, o nome dele é John Snow, é, piadinhas à parte, mas ele começou a pensar o que, é que ele sabe sobre a doença. Bom, ele sabia que a doença provocava sintomas como o diarreia e o vômito, de forma muito intensa. E ele começou a imaginar o que é que pode causar, sabe, de que forma isso pode estar acontecendo, para além do miasma. que outra hipótese ele poderia vir a a cogitar. Então ele começou a pensar será que é alguma coisa que as pessoas estão ingerindo? Porque, bom, se o um sintoma é de vômito e diarreia e é uma coisa que está muito concentrada ali em estômago e intestino, é, vamos supor que é uma coisa que as pessoas estão ingerindo. E aí ele começou a observar o que é que essas pessoas têm em comum, o que é que essas pessoas que faleceram, esses pacientes dele tinham em comum. Bom, é, elas bebiam água da mesma fonte. Você tinha é esse, esse caso que está no mapa de Broad Street é o segundo caso. Primeiro caso, ele chegou à conclusão é, na, que era porque a a indústria de encanamento retirava a água de uma fonte que estava é, poluída com coliformes fecais, humanos e de animais. Mas nesse segundo caso, é mais interessante porque a gente está falando de um poço. E eu queria focar nesse. Nesse segundo caso, ele, aqui em Broad Street, eu não sei se meu mapa aparece, mas se vocês conseguirem ler no mapa Broad Street, vocês vão ver que tem umas barrinhas pretas. Essas barrinhas pretas são representações que ele criou para mortes. Então, quanto mais alta a barrinha, maior o número de mortes. A gente está falando de 1.700 um quebradinho, um período em que você imaginar é, um trabalho de visualização de dados era ainda uma coisa muito inocua, né? Então, esse trabalho dele era muito disruptivo na perspectiva tanto médica quanto de análise de dados, em que ele começa a pegar e mapear é, onde foram as mortes, então é um trabalho de mapeamento e depois, ele através da hipótese dele de que havia alguma coisa que você estava ingerindo ele começa a observar que a água é uma coisa comum e ele começa a observar que você tinha poços é, onde as pessoas buscavam essa água então, ali em Broad Street no meio de, do, da palavra Broad Street você consegue ler pump que é justamente o a bomba d'água de onde as pessoas consumiam e então, ele começou a investigar e ele é, sugeriu à autoridade local que o poço fosse fechado para que eles pudessem testar a hipótese dele. E, bom, testada a hipótese com sucesso, ele verificou que sim, após o fechamento do poço, houve uma redução. É, só para vocês terem noção, uma pessoa que bebia do poço de Broad Street tinha 93% de chance a mais de morrer de cólera do que uma pessoa que bebia do poço ali de... acho que é Argyle ou Argyle Place, ali em cima. Na esquerda, que é uma outra bomba que tem. Então, é, após testar essa hipótese e fundamentá-la, novamente, ele não entendia ainda o que era a cólera. Ele não tinha compreensão microbiana de que havia uma bactéria que causava aquela doença. Mas ele conseguiu gerar uma correlação entre o consumo de água de um poço com a existência da doença. E depois, quando eles foram investigar, ora, eles já sabiam que para que a água, é, para que a cólera existisse, a água tinha que estar contaminada com coliformes fecais. Mas era um poço, não era um rio. Então, de onde é que estava havendo isso? Porque se a gente estivesse falando de um rio, a gente estaria falando de esgoto, que é despejado de rio. Bom, na época, na Inglaterra, você já tinha esse tipo de mecanismo. E como era um poço, é, começou-se a questionar de onde veio esses coliformes fecais. Então, observando é, as casos, os casos, ao redor desse poço, ele descobriu quem foi o paciente zero, que foi uma criança, acho que tinha dois, três anos de idade, e conversando com a mãe, ele perguntou é, como é que funcionava o sistema de saneamento da casa dessa mãe. Ela disse, não, a gente tem uma fossa séptica e ele solicitou à autoridade local que a fossa séptica fosse investigada e pimba, investigando a fossa séptica, ele verificou que havia é, um vazamento tremendo entre a fossa séptica da casa dessa família e o poço de Broad Street. Então, embora fosse um poço, é, você teve um vazamento através das redes entre a fossa séptica da família, o poço, contaminando assim o poço, gerando uma epidemia de cólera dentro dessa região. E é, através desse estudo dele, que foi um estudo extremamente é, disruptivo para a época, uma coisa assim, intensável, dentro de um momento em que miasma era a teoria científica aceita ele consegue é, fechar o poço e ele consegue mais do que isso, implementar medidas não diretamente, indiretamente medidas que vão servir para proteger e para melhorar a qualidade de saneamento básico em outros Londres. Então, veja, novamente, a gente está falando de uma pessoa que não é estatística, uma pessoa que não é matemática, uma pessoa que não é cientista da computação, até porque na época nem existia, mas que tinha domínio completo de seu segmento. Ele tinha um domínio da medicina, ele tinha compreensão da medicina e ele tinha uma hipótese, porque no final das contas é só disso que vocês precisam domínio da área de vocês em uma hipótese que vocês queiram provar a partir disso, recapitulando ele formulou a hipótese utilizou o método que ele tinha os dados que ele tinha naquele momento para gerar um, um, um, uma visualização a gente não está nem falando de modelo estatístico a gente está falando de visualização estatística e a partir dessa visualização ele começou a implicar correlações até que ele pudesse afirmar uma causalidade. Isso é sensacional. Se a gente pensa no retrospecto de quando isso foi realizado. Então, é, isso é da E para mim, isso é a ciência de dados. Antes mesmo da gente ter computadores. Então, dando segmento, é, John Snow, né, como eu estava dizendo, isso é um contexto histórico de alguns exemplos da utilização de ciência de dados ao longo desses períodos. A gente vai ver o John Snow utilizando dados para estudos epidemiológicos sobre a cólera. É, em 1890 a gente vai ter o primeiro censo norte-americano que utiliza a máquina de olerite é, não sei se alguém aqui chegou a conhecer ver, usar, usar não dificilmente, né? mas chegou a ver em algum museu, em algum lugar, a máquina de olerite mas ela é basicamente uma máquina é, de tabulação deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o Google, porque como eu disse, eu perdi minhas imagens vou mostrar uma máquina de olerite para vocês máquina de olerite, gente, para quem não conhece. Essa, provavelmente, são as tabuladoras originais que foram utilizadas nesses momentos. Então, era uma máquina que ela servia para que você pudesse fazer o seguinte, você tinha um cartão perfurado, um punch card, esse tipo aqui, e que ele ia conter informações do censo, é, nesse tipo de formato. Então você era capaz de realizar um censo fazendo as perguntas à pessoa de forma muito mais ágil. Que você não ia ter que, por exemplo, escrever. Você, não tinha que marcar, é, você só tinha que marcar na máquina, ela ia perfurar o cartão dentro da opção selecionada. Então, digamos. Se você tem quatro assertivos que você pergunta a uma família quantos filhos você tem: um, dois, três, é, quatro ou mais, você não tinha que escrever. Você podia simplesmente apertar uma tecla num dispositivo eletromecânico. E ele ia perfurar um cartão e esse cartão ia assinalar lá a resposta de que, sei lá, era quatro, por exemplo, ou mais. Então, dessa forma, você conseguia agilidade tremenda é, na elaboração de um, de, um, de um censo. E isso foi uma coisa absurda para o censo de 890, e depois se tornou um padrão nos Estados Unidos. A máquina de Alerite passou a ser usada para diversos outros fins, sobretudo fins comerciais. Ela era um padrão dentro do uso comercial e a IBM, a empresa, surge sobretudo em face à exploração da máquina de olerite e da população é, eletromecânica. E depois para a leitura também era trivial, você, utilizava, você inseria o cartão na máquina e digamos que você queria saber qual era o total de pessoas é, com quatro ou mais filhos, num determinada pesquisa do censo. Você iria inserir todos os cartões e você manipulava as válvulas dessa... No caso, nem acho que era válvula. Eram engrenagens dessa máquina para que ela é, entregasse um resultado que seria um, um outro cartão perfurado com indicação do total, é, a somatória, no caso, né? Do total de pessoas com aquela assertiva selecionada. Então, a gente está falando de 1890, antes mesmo da existência do computador moderno, antes mesmo da de qualquer é, ideia de computação, como a gente conhece hoje, ou, ou antes de Alan Turing, antes de Claude Shannon, E, posteriormente, o conceito, e essas máquinas elas vão ser usadas pela Deromag, que era a subsidiária da IBM, que fez o uso, uso das máquinas de é, Olerite durante o terceiro Reich, é, onde elas eram utilizadas para tarefas de contabilizar o esforço de guerra e até mesmo é, de acordo com um livro, acho que é The Brown Book, ou The Black Book of the IBM, alguma coisa assim o nome do título eu posso, eu posso pesquisar e botar o nome da biografia, foram utilizados inclusive é, para contabilizar a quantidade de judeus é, que eram deslocados, não necessariamente pelos campos de concentração, mas que estavam sendo deslocados de suas casas para outros lugares é, durante o rastro Então a gente começa a ver é, a utilização da ferramenta para fins diversos, uma grande miríade de finalidades que não, não perguntam, a máquina não pergunta a moralidade, né? a máquina faz a técnica nunca pergunta a moralidade é, e por volta da década de 60 70 com a fundação do CERN, alguém aqui não sabe o que é o CERN? Eu não sei. Beleza, gente, o CERN é um laboratório de física de partículas que existe entre a França, a Suíça e um outro país que eu não vou lembrar qual é o nome. É um, um, um grande círculo debaixo da Terra com uns, acho que 8 quilômetros de diâmetro que serve basicamente para eles ficarem produzindo prótons e chocando esses prótons e analisando os dados que eles obtêm através do choque dos prótons. A ideia é tentar estudar física de partículas através disso. O CERN, ele é importante para esse segmento que a gente está discutindo, porque um problema que ele teve acabou é, acelerando o desenvolvimento da internet. Que era o seguinte, você tinha pesquisadores internacionais que precisavam ir ao CERN para poder acessar os dados. Então, essas pessoas, por exemplo, tinham que sair do Brasil, sei lá, um lattes da vida tinha que sair do Brasil para ir até a França, Suíça e esse outro país que eu não... A gente quer geografia, depois me ajuda a lembrar qual é o país que faz fronteira ali. Tem que ser uma fronteira tripla, não vou lembrar de cabeça qual é. Mas é, eles tinham que viajar do Brasil para o CERN para poder acessar os dados que ficavam em frames E quando eu falo em frame, eu estou falando de tipo, computadores que ocupavam andares de, de, de edifícios. Eram enormes e eram lentos. Então você tinha um problema de armazenamento porque era muito dado que era produzido. Depois a gente vai falar sobre isso. O CERN ele produz até hoje uma quantidade imensa de dados e você tinha um grande problema no acesso, porque as pessoas só podiam acessar se estivessem fisicamente lá. Então, naquele momento, é, os pesquisadores físicos começam a desenvolver um conceito que a gente vai compreender mais posteriormente como uma rede de computadores, em que eles começam a ligar esses computadores inicialmente dentro da Europa, mas depois com o cabo é, transatlântico entre a Europa e os Estados Unidos, a gente começa a ligar os centros de pesquisa uns aos outros e desenvolver técnicas para que esses dados pudessem ser acessados remotamente. E isso vai é, gerar uma capacidade de troca, sobretudo porque agora você não tem que se deslocar até a Europa para poder acessar os dados, uma capacidade de troca, um intercâmbio de informação é, que nunca existiu antes. Assim. Você tinha meios de comunicação, é, você já tinha meios de comunicação digital, você tinha os meios de comunicação semi-analógicos como o telefone, sim, o meio de comunicação analógico ou o, o telégrafo e a evolução do telégrafo que agora foi o nome é tele... Enfim, eu não lembro agora que ele é como se fosse um fax, um protofax Ele funcionava é, através de uma linha telégrafo, e de um lado você tinha uma máquina de escrever e do outro você tinha a máquina de escrever ao é, que recebia um sinal elétrico e que ia imprimir no papel o que foi escrito no outro lugar. Então, é, esses meios eles já existiam, mas eles não tinham nem de longe a capacidade de transmissão de informação que essas redes de computadores produzidas através da, dos institutos de pesquisa, em conjunto com o CERN, vieram ter. Então, você tem, nesse momento, um, um, um, uma outra mudança muito grande, que agora você tem como compartilhar informação. Isso é importantíssimo, porque, antes, a informação ela era bastante restritiva, até fisicamente, dentro de um contexto geográfico. Você não tinha um acesso ubíquo a ela. E aí, a partir disso, a gente vai ter o surgimento da internet, é, os conceitos de, de computação é, difusa né? ou computação é, em rede e, sobretudo, na década de 90, a, a, começa uma produção de conteúdo vertiginosa através da, do surgimento da internet como a gente conhece hoje, né? o surgimento da web, como a gente conhece hoje no início da década de 90. Então, você vai ver o surgimento de BBS, que são aqueles fóruns de internet mais antigos, você vai ver o, o surgimento de sites que agora passam a existir, no final da década de 90, você vai ter o começo do surgimento de vídeos online, imagens, é, IRC. Então, você vai ter explosão na produção de conteúdo, e com isso, um problema também de armazenamento, que é onde é que você começa a armazenar esse, esses dados. Então, vão surgindo é, as grandes empresas de internet, vão surgindo os grandes conglomerados de internet, é, numa perspectiva de produção de serviço que atende uma demanda de um consumidor é que guarda aqueles dados, porque a gente está falando de, uma, de um volume de dados que ninguém, nenhuma pessoa física, seria capaz de guardar. E, é, evidentemente, para cunhar o termo Data Science, embora eu não goste dele, em 2010, em tese, esse é o momento em que cunha-se o termo é, da forma como a gente conhece hoje, sai o um livro da O'Reilly, é uma editora, é, bem famosa de livros técnicos na área de computação, chamado What is Data Science? E esse livro cunha a terminologia que a gente conhece hoje numa perspectiva moderna. É, alguma dúvida, gente? Não, por mim, por enquanto, não. Ok, então. E nossa noção moderna de ciência de dados, ela é uma noção... É que incorpora os valores multidisciplinares, que já existiam antes, só que ninguém havia ainda colocado, digamos assim, de forma mais formal, e você vai ter uma definição formal de Data Science, enquanto a mescla é, de três áreas distintas, ciência da computação, é, matemática e estatísticas, e expertise de domínio, que é aquilo que a gente estava conversando antes. E, então, a mescla dessas três áreas vai formar é, o que é tido como ciência de dados. Em uma... Então, a questão é, por que, que hoje é diferente? O que, que tem diferente hoje de antigamente? Qual é a diferença do que se faz hoje do censo de 1990? Porque, na prática, é a mesma ciência de dados, né? A gente está falando, embora a conceituação seja moderna, é... isso já existia antes. Essas três áreas, computação talvez não, <risos> mas essas áreas já eram usadas em conjunto para minimamente trabalhar-se dados. E o que, que muda hoje? Bom, Muda é o volume e a velocidade com qual esses dados são produzidos, consumidos e armazenados. Então, de acordo com alguns dados que eu pesquisei em 2020, cada pessoa produz em torno de 1,5 megabytes por segundo. Quando eu estou falando disso, eu estou falando de é, o que é produzido no celular, o que é produzido no computador, o que é produzido por você é, deliberadamente. São dados que você produz, as mensagens que você troca, os sites que você acessa. Porque quando você acessa um site, você está fazendo transferência de dados. Tudo isso, contabilizando. gera um volume de em torno de 1,7 megabytes por segundo. É, se a gente for imaginar que na década de 90, é, sei lá, um disquete tinha alguns megabytes. Então, assim. em o que, 30 anos, a gente. a escala. é, é, é, é imensurável. Assim, é impensável né, na década de 90 que a gente tivesse uma escala de dados que a gente tem hoje. A gente saiu de um de parcos é, megabytes para uma escala de terabytes, yottabytes, zettabytes. Então, assim a gente pula de proporção de magnitude de uma forma tão absurda, num tempo tão curto, que isso provoca uma mudança muito grande na forma como a gente trabalha dados, porque não tem mais como você utilizar os mesmos mecanismos. O volume é tão grande que você não tem, muitas vezes, nem como usar um computador tradicional. Você tem que passar a utilizar supercomputadores, você tem que passar a utilizar computação paralela, sabe? Dividir aquela atividade em diversos computadores diferentes. Então, hoje, a gente vê um, um, uma mudança muito forte na forma como se trabalhava isso. E a própria internet é um, um espaço onde a produção é absurda, gente. Assim, o, o que o YouTube faz em perspectiva de indexação, o que o Google faz em perspectiva de indexação de dados, é absurdo. Essas tarefas são gigantescas, são coisas assim, homéricas, do ponto de vista computacional. É um gasto muito grande de computação para que a gente possa armazenar e indexar, porque tão importante quanto armazenar é o trabalho de indexação, é você permitir que aquilo ali seja pesquisável e encontrável. E o CERN, ele continua a evoluir. Hoje, o Run 2 que é um, um dos experimentos que eles realizam, ele chega a produzir 25... Eu acho que ele já rodou, eu não tenho certeza. Eu estou incerto, porque eu acho que é 2022. É, eu, eu posso verificar isso depois. Ele chega a produzir 25 gigabytes por segundo. Então, quando ele colide lá os dois prótons e, sei lá, os 170 mil sensores detecta a colisão, são mais de 25 gigabytes por segundo que eles gravam de informação sobre aquela colisão. É, não sei se vocês viram, acho que ano passado, aquela foto produzida de um buraco negro. Né? A imagem, não é uma foto, mas não sei se vocês chegaram a ver. Aquela imagem é uma imagem confeccionada digitalmente através de um processo semelhante. Então, captura esses dados através de vários sensores que são, gente, é é, é muita informação, é, são muitos terabytes de dados que são capturados. Usa-se um algoritmo para que ele reúna aqueles dados e, através daquilo ali, ele consiga puta, ou, ou formular uma imagem é, que represente aquilo que está sendo estudado. Então, assim, é impensável, o, o, os buracos negros foram formulados assim, a hipótese dos buracos negros foi formulada pela primeira vez por Einstein, né? Einstein e... O... Eu esqueci o nome do outro sujeito lá que formou com ele. Mas a hipótese do buraco negro foi formulada lá em, acho que, na 19... primeira, dez, vinte, né? E só hoje a gente conseguiu criar uma imagem. Você nem pensava naquele momento. Você tinha Era uma coisa... Continua sendo teórico, porque... A imagem, ela é produzida artificialmente, mas caramba, é, são dados que estão ali, sabe? Os sensores detectaram é, aquelas mudanças na curvatura, e por onde a luz passa, e através disso daí a gente consegue produzir imagem. Mas é, é, perceba como em um espaço de, sei lá, 100 anos, a gente saiu de uma coisa que era um referencial puramente teórico, que era inimaginável você imaginar uma reprodução de algo assim, para um momento em que hoje a gente é capaz de adquirir a informação é, Armazená-la, processá-la e, e gerar esses insights incríveis. Então, é, é, é essa que é a questão da escala, sabe, gente? Isso que é incrível e, ao mesmo tempo, tem seus problemas, mas é incrível do ponto de vista computacional que a gente tenha conseguido chegar nesse momento. E, dando seguimento a outros exemplos, os o Facebook trata mais de 500 terabytes de dados por dia. Eu coloquei um um asterisco, porque essa informação ela é de 2014, que é o último ano que eu consegui checar. Eu não não consegui verificar lá dentro é, da minha pesquisa dados mais recentes com relação a isso, mas 500 terabytes continua sendo... Eu estou falando por dia, muita coisa. E, então, hoje a gente tem uma de serviços que consomem, produzem muita informação de forma muito rápida. O Netflix, por exemplo, é um dos maiores é, fornecedores de informação então para cada televisão, para cada dispositivo que está conectado e assistindo um filme ou uma série, gente é a transferência de informação, é a informação que está saindo de um servidor até a sua tela, e é muita coisa e a capacidade de armazenar, processar e transferir a gente tá, é um momento único, a gente nunca teve nunca imaginou que seria possível chegar a esse ponto e aí, muita gente talvez esteja perguntando, certo, muito legal, mas... E eu com isso, né, Pedro? Porque, assim, essas... para quem nasceu na década de 90, a gente vive isso de uma forma com muita naturalidade, como se isso sempre tivesse existido e como se isso sempre fosse o nosso normal, o, nosso... o que a gente está acostumado. Mas eu acho que é saudável propor uma discussão de que nem tudo é tão saudável quanto parece, nem tudo é tão natural quanto parece, e que talvez... Sempre existe trade-off. Então, é, a gente tem muitas benesses, a gente tem muitas coisas legais que dá para fazer hoje com tudo isso, mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma problemática crescente. A computação se torna cada vez mais cara do ponto de vista energético. A gente gasta mais e mais energia porque, mais e mais, a gente tem que armazenar dados, mais e mais, a gente tem que processar um volume cada vez maior, mais rapidamente. Então, é, do ponto de vista energético, do ponto de vista de que recursos finitos ao redor do mundo, a gente está consumindo eles de forma cada vez mais voraz para poder alimentar é, indústrias diversas, em que quase toda a indústria vai, de alguma forma ou outra, fazer uso da computação é, para como sua aliado, Então, sim, a computação é um grande, grande vetor de pressão no, no meio ambiente, seja do ponto de vista energético, seja do ponto de vista de insumos. Isso é algo que tem que ser discutido, porque dentro da perspectiva de mudanças climáticas, a gente não pode ignorar isso, isso não é irrelevante, sabe? É, existem iniciativas, sei lá, da Microsoft, do Google, para fazer, tipo, computador dentro do oceano, que a ideia é, tipo, mergulhar o computador no Mar do Norte, no Mar Ártico, nesses lugares muito frios, para você tentar melhorar a performance térmica, e assim você tenta gastar menos energia. Mas, talvez, você, eu não, não sou especialista, mas talvez você esteja simplesmente mascarando o problema, não sei porque você vai, vai continuar aumentando o consumo né? vai continuar aumentando a demanda por dados continuamente então, talvez a gente troque um problema hoje por um problema daqui a 40 anos não sei mas tenho certeza de coisas como o acúmulo de gigantescos de dados por parte de grandes empresas. Isso é uma coisa que a gente tem que discutir. O, o, o que os nossos dados... A quem pertencem esses dados, sabe? É, quando o Facebook armazena meus dados, mesmo que eu delete minha conta e permanecem lá, agora talvez não por conta das legislações, né? Como a LGPD e afins, mas... Quando a gente tem grandes empresas que vão acumulando é, paulantemente nossos dados cujo uso é bastante questionável até porque muitas vezes nem elas mesmas sabem de que o forma é usada até por uma estratégia de defesa jurídica elas comercializam vendem, cedem acesso a gente tem que começar a se questionar o que é que eu estou fazendo o que é que, o que, é que isso faz de mim, sabe eu ainda sou um usuário ou eu sou parte do produto e essa discussão tem que existir e me parece que às vezes ela é meio que esquecida Acho que ultimamente tem voltado a voga, mas continua uma coisa meio... Ah, é aquele pessoal chato, sabe? É aquele pessoal que fica questionando. Mas a escala que isso está tomando hoje não é mais opcional. E hoje não é só você. Hoje é quase todo mundo. Se eu faço um exame de DNA, por exemplo, é, os meus dados genéticos ajudam a expor dados genéticos de familiares meus. Então, digamos assim, não é uma coisa isolada, não é uma coisa individual. Não tem como eu falar que aquele dado é, individualmente, é individual, é puramente meu. Nada ele conta a história. E essa história nem sempre é só minha, muitas vezes envolve outras pessoas. Então, os vazamentos e mais vazamentos de dados, senhas, expondo vulnerabilizando, e vulnerabilizando usuários, coisas que a gente vê constantemente na internet, quantas senhas não têm sido vazadas, provavelmente todo mundo aqui já teve alguma senha vazada. Esses escândalos cada vez mais fazem com que a gente é, questione também o cuidado que se tem com esses dados, porque se a gente cede e eles são guardados de forma tão irresponsável assim, que podem depois receber, ser utilizados para nos prejudicar de alguma forma, e embora não tenha sido o caso, eu posso citar um é, não tenha sido um vazamento de dados, eu posso citar um caso em que claramente a gente não sabe lidar com o destino final ou com a reciclagem de dispositivos, por exemplo não sei se vocês lembram quando a Marcela Temer foi chantageada é, para não ter fotos íntimas suas vazadas foi, não, foi um hacker, não foi um sujeito que invadiu a conta dela, não foi um sujeito que, que sabe fez um negócio mirabolante uma operação de guerra para conseguir acessar, não, a gente está falando de um cara que obteve um CD é, conto senhas e CPFs, e-mails e, e logins, lá na Santa Igreja, em São Paulo. E um desses CPFs era justamente o CPF da Marcelo Temer. E com esses dados em mãos, ele conseguiu é, solicitar a troca da senha do iCloud dela, se não for na memória, e acesso da iCloud dela, ele conseguiu ter acesso às fotografias. Essa, essa é a versão que eu conheço, se tiver algum erro aí, é possível que a versão oficial seja diferente tal. Mas, veja, a gente está falando de uma coisa trivial, a gente está falando de uma coisa que não foi feita por um grande mestre do crime, com planos mirabolantes, com ideias, sabe, sofisticadas de como fazer. Não, a gente está falando de coisas simples. E isso é preocupante, porque... O que pode acontecer, sabe? É... Qual é o futuro disso? Então, eu acho é bem questionável... Perguntar qual é o cuidado que essas empresas estão tendo. Dando o segmento, a utilização de dados para fins comuns da Cambridge Analytica, os escândalos de manipulação em massa, isso vocês devem estar. É, já Todo mundo já deve saber disso, já deve estar cheio de, dessa história, mas é um bom exemplo. É, e por fim, a gente vai questionando, assim, a gente está se tornando meramente rato de laboratório em teste A/B para todo tipo de mercado, porque muitas vezes, sei lá, a gente é rato de propaganda, né? Exibe uma propaganda para a gente de um jeito, depois exibe propaganda de outro jeito, verifica qual das duas a gente teve mais interação, e isso é um teste AB. E então, o que, é que a gente é, no final das contas? A gente é consumidor, a gente é produto, a gente é rato de laboratório. E a conclusão que eu chego é que, paulatinamente, a gente se transforma em um novo tipo de moditir e talvez eu esteja sendo pessimista, mas eu acho que é um pouco minha leitura, talvez pelo meu trabalho na área de privacidade e de segurança mas, para não deixar, e sim, essa é uma frase, uma citação que eu gosto muito em é, em que o ciberespaço, né, saudade de tanto usava esse termo ele é um buraco negro que absorve toda a nossa energia e personalidade ele representa como um, um, um espetáculo emocional. E faz isso através de negócios que modificam a interação humana e a emoção. E a gente está se perdendo dentro desse espetáculo. Essa foi a Carmen Remozillo, em um fórum na internet, em 94. Ela era uma moderadora de conteúdo da AOL. que eu acho essa citação incrível, porque ela, ela é tão atual, sabe? Não é um anacronismo olhar para os dias de hoje e olhar essa citação e se sentir representado por isso. Mas, bom, para a gente não é, encaminhar essa conclusão com um sentimento amargo na boca, é, existem excelentes casos de uso também, modernos, para além daqueles que eu citei anteriormente, a gente pode citar como os dados epidemiológicos, como o Big Data, tem sido um grande aliado no combate à Covid. Porque diversas... É, a produção tanto de vacina se vale disso, através do fato que você consegue testar em modelos muitas vezes em vez de você ficar testando na placa de Petri, você vai testar é, de forma computacionalmente aquela vacina, então você vai ter um, um, um surgimento da bioinformática inclusive como um ramo que vai começar a informatizar a biologia para que você possa testar é, medicações, para que você possa testar é, vacinas e hipóteses através de modelos matemáticos, em vez de muitas vezes você ter que, você ter que ficar montando placa de Petri e cultura de bactéria. E e para e assim, a ciência de dados tem sido fundamental para que esses pesquisadores possam utilizar os conhecimentos de área dele, aplicá-los a modelos, aplicados a à estatística, em conjunto com a computação, para simular esses modelos e chegar a, a conclusões. E economizar tempo, dinheiro e, sem dúvida, a vida de vários animais provavelmente seriam cobaios. É, então, a gente vê hoje uma crescente utilização, a pandemia é um bom exemplo, mas a gente tem diversos outros exemplos dentro da área de biologia de como a informática, de como a ciência de dados tem sido uma grande aliada para o desenvolvimento de novas tecnologias, para o desenvolvimento de novas hipóteses que vão ou não se tornando teorias e, e isso é um excelente uso, uso de casos. Né? É, a gente tem um aumento na e aí eu vou dizer que esse é um pouco hum, contra... não é um direito contraditório, mas ele é um pouco ambíguo, talvez possa arguir que não, mas a gente tem um, um aumento na produção de dados em geral também do poder público, dos deputados, senadores, vereadores, presidentes, e com esse aumento na produção, a gente começa a ter legislações mais fortes de transparência, como a a própria lei de transparência, a lei de transparência e o pedido de acesso à informação, que se transformaram em referências de como você conduz um processo de transparência para acessar dados públicos e fazer questionamentos. É um exemplo muito interessante de uma tecnologia de ciência de dados, que de uma tecnologia que faz uso de ciência de dados para tentar detectar fraudes, é a Operação Serenata de Amor. Alguém aqui já ouviu falar disso? Não. Não? Eu também não. Beleza, a Operação Serenata de Amor é conduzida por alguns pesquisadores, se não me engano, da Unicamp e da USP, é, onde eles produziram um, um robô, digamos assim, um algoritmo que lê é, os gastos de deputados federais, é, os gastos públicos né, que eles realizam com cartão. Então, todo mundo que um deputado federal gasta com cartão corporativo, ele tem que apresentar uma nota do gasto, né? Basicamente, esse algoritmo deles é, pesquisa dentro dessas notas para procurar valores estranhos, valores não condizentes então sei lá, se você tem um deputado aí que gastou demais com gasolina em um intervalo muito pequeno de tempo numa nota suspeita, num posto no meio de um BR o cara gastou, sei lá, 20 mil reais de gasolina é, ela, ela detecta se um cara gastou, um deputado federal se ela gastou 5 mil reais em uma, em uma garrafa de vinho, ela começa a pegar esse tipo de coisa esses, esses elementos que são deviantes dentro da análise e puxar. Então, isso seria impossível se ele não tivesse as insomas de dados que a gente tem hoje para esse tipo de análise. A maior capacidade de conduzir estudos né, com séries históricas no campo de climatologia, então, se hoje a gente é capaz de olhar em retrospecto é, para dados antigos e utilizar isso para avaliar como a mudança climática tem ocorrido e quais são os impactos ao redor do mundo, onde a gente pode formular hipóteses e depois comprová-las, e ter teorias firmes é, ou como os fatos hoje do aquecimento global, se dá também a capacidade de análise de dados é, que vem sendo desenvolvido ao longo do tempo então esses dados e pode-se dizer até que o, o, o próprio planeta tem tecnologias de armazenamento né de dados porque eu, eu vi que um, uma das formas que eles utilizam para estudar a variação de temperatura e a variação da atmosfera ao longo do se tiver equivocado, por favor, alguém me corrija. É através de perfurações no gelo, em que é retirada uma porção de gelo e você começa, camada a camada, conseguir é, investigar e compreender como a atmosfera tem se comportado. Então, assim, se você tem um insumo desse, que embora não seja um insumo é, digital, é um, um insumo analógico, mas se você tem um insumo tão rico como esse e você consegue utilizar modelos estatísticos em conjunto com computação para... Simular aquela atmosfera e tentar assim observar um, um modelo preditivo que vai te mostrando um desenho de como aquelas atmosferas evoluem e, por exemplo, é, avaliar se eu não tivesse determinada emissão de carbono, será que elas evoluiriam da mesma forma até chegar ao que a gente tem hoje? Então você começa a conseguir, é, através de parâmetro parametrizar isso para que você comece a verificar é, desvios, sabe? Então, sei lá, a gente consegue avaliar que o planeta está mais quente do que deveria, porque a gente consegue prever quanto é que ele deveria ter de temperatura hoje. E isso se dá, sobretudo, a capacidade de análise de dados que a gente tem. Então, isso é ciência de dados também, apesar de ser um dado é, analógico, né? Que posteriormente é levado para o computador. A gente tem estudos demográficos cada vez mais ricos. A gente tem capacidade, sejam eles públicos, estudos do IBGE, a própria PNAD contínua, que, que hoje a gente tem uma capacidade de realização dela. Tá, PNAD, o Censo, é, a gente tem tá a capacidade de realização, a gente tem um, uma modernização desses institutos de pesquisa que vão produzindo dados em somos cada vez mais ricos e de forma cada vez mais profunda. Então, se a gente pensa que há sei lá, 70 anos atrás o IBGE fazia pesquisa com prancheta aí, sei lá, há 30, 20, começou a utilizar é, aqueles. É, PED, como é o nome? Palme, eu acho que é o nome, não lembro agora, que era bem comum na década de 90 início dos anos 2000. Então, você tem um processo de informatização da pesquisa que permite que você economize tempo, que você economize recurso público com isso. E eu estou falando só de institutos de pesquisa pública. Se a gente vai para a esfera privada e a gente começa a ter um livro que eu vou recomendar no final quando, do, do próximo encontro, quando você citar a referência bibliográfica, tem um livro que eu recomendo a todo mundo, que se chama dataclismo que ele não é um livro técnico, ele não é um livro sobre estatística, mas ele é um livro sobre análise, sobre as perspectivas e as conclusões e as hipóteses que o fundador, um dos fundadores do OkCupid, que é um site de relacionamento norte-americano, conseguiu chegar analisando os, os dados. Então, uma coisa, eu citei esse exemplo é, com o Cléo e com as outras pessoas em outro momento, mas eu acho que é muito bom citar ele novamente. É uma conclusão incrível e, assim, que diz muito sobre, primeiro, a forma como homens se relacionam com esses aplicativos, a forma como eles usam esses aplicativos, e uma grande distinção entre o que a gente publica para o mundo, que a gente demonstra publicamente, e o que a gente não demonstra publicamente, o que é feito na esfera privada. Então, embora esses dados fossem anonimizados, ele não expôs o nome de ninguém, mas ele mostrou uma coisa interessantíssima, que é o seguinte: dentro desse site de relacionamento, a pessoa tem que selecionar qual a faixa etária que ela está afim. e Ele verificou que homens, sobretudo homens com mais de 40 anos, costumam colocar uma faixa etária muito ampla. Mais ampla do que qualquer outro outro grupo. Então, eles colocam uma faixa etária de 20 a 60. É muito ampla essa faixa etária. isso é o que é público. Então, uma pessoa pode ir lá e ver que publicamente o sujeito com 40 e poucos anos botou essa faixa etária de interesse dele. No entanto, numa esfera privada, o que o Jonathan, que é o autor desse livro, conseguiu verificar é que esses homens, embora colocassem publicamente aquela faixa, a maior parte das mensagens que eles enviavam eram para garota, não, mulheres de até 25 anos de idade. Então, você começa a ver a disparidade entre o comportamento público e o comportamento privado. Você tem aí um excelente caso de, talvez, uma, pró, uma pesquisa etnográfica sem um contato, né? porque, de fato, ele, ele, ele consegue... É, avaliar um comportamento privado, é, novamente, sem que as pessoas saibam que ele estava avaliando isso, né? É, através desses insumos anonimizados. Mas é interessantíssimo pensar que é, consegue-se começar a questionar esse tipo de comportamento, começar a questionar essas diferenças entre comportamento público e comportamento privado através desse tipo de dados, isso é uma coisa muito interessante. A gente tem o um ativismo técnico, então cada vez mais ONG, sobretudo na área de meio ambiente, são capazes de questionar, por exemplo, o Ministério do Meio Ambiente e outros órgãos é, sobre afirmações que eles fazem, é, como por exemplo, mais recentemente a gente está tendo esses incêndios terríveis na Amazônia e, e no Pantanal, e a gente sabe que o Ministério do Meio Ambiente continua dizendo que são normais, que são queimadas, que ocorrem sazonalmente, mas, é, graças ao fato de que você tem uma publicização, publicização dessa informação, e que você tem uma vasta a capacidade de acesso a esses dados, a gente, pessoas de ONGs e movimentos sociais, consegue questionar e refutar esse tipo de afirmação, demonstrando claramente que a gente tem uma, um... um, um é, que houve um, um incremento na quantidade de queimadas do que deveria experimentar, é, ser naturalmente sazonal. Então você começa a ter elementos que você pode utilizar como insumo para questionar o poder público. E isso é algo que é, seria muito difícil em, em anos anteriores, sem esse acesso à informação, sem essa é, essa plenitude de dados sabe que a gente tem. E, por fim, a gente tem é, ferramentas como a Wikipedia e outras plataformas que tentam democratizar essa informação e que são, querendo ou não, Co correlatas à área de ciência de dados porque demonstram é, como a vasta planilidade de, de acesso à informação permite que você é, oferte e que esses dados sejam acessados e utilizados para pesquisa, porque embora a gente não está falando de estatística puramente a gente está falando de pesquisa então quando você performa uma pesquisa na internet quando você, por exemplo, extrai um dado do Wikipedia seja manualmente seja através de um algoritmo de de data mining, qualquer coisa do tipo, isso é ciência de dados também. Nem todo dado que você vai usar numa pesquisa ou em ciência de dados, ele tem que vir de um processo, sabe, é, mega articulado, de uma coisa de tipo, ah, vou tirar um dado, vou fazer uma consulta com o data source extrair é, a quantidade de pessoas, de morbidade no determinado cid coisa do tipo. Não. Às vezes a gente simplesmente está falando de uma pesquisa, sempre no Wikipedia, para... É retirar um dado, retirar uma informação, é, testar uma hipótese, utilizar estatística para que a gente possa testar aquela hipótese e ponto. Então, gente, é, a gente está chegando ao fim dessa primeira etapa, não sei quanto tempo eu tenho ainda. É, acho que a gente estourou o tempo, não foi? É, se tu puder ir para a conclusão, é, na é, verdade, essa a é uma análise de perguntas. conclusões finais. Que Sim, eu, é. eu, eu tive um problema com a minha apresentação, eu tive que refazer ela sem os estilos, aí eu perdi o meu slide final. Mas o meu slide final é, é só uma é um conto curtinho do Borges que eu ia deixar para vocês pensarem depois. Eu vou deixar ele no meu na minha apresentação de quinta. Mas, bom, essas são as conclusões finais. A gente tem um ramo interessantíssimo que pode ser abordado e, novamente, a técnica não pergunta... Eu quero dar... Stop the a técnica ela não pergunta... Ela não tem senso de moralidade, ela não vai perguntar o uso que você vai fazer. Então, vocês como pesquisadores, vocês como é, técnicos, pessoas que vão utilizar ciências de dados para testar suas hipóteses, é, tenham em mente sempre que é, cabe a vocês fazendo o melhor uso disso e procurar dentro da ética de pesquisa de vocês encontrar as melhores práticas. Porque, da mesma forma que a gente pode fazer coisas muito legais com isso, eu diria que se existisse a essência de dados há 110 anos atrás, provavelmente o pessoal que é, tinha, aquele pessoal mais racista, que tinha aquelas ideias tortas com relação a ossos e crânio e etc., utilizariam esse tipo de é, técnica para tentar é, provar suas hipóteses como verdadeiras. Então, sempre lembrar que a técnica pode ser, a técnica pode ter, não ter moral, mas a gente não pode nunca deixar de ter. Então, essa é a minha conclusão final para o dia de hoje. E no próximo encontro a gente vai abordar mais é, metodologias e técnicas de fato, é, falando um pouco sobre estatística, falando sobre um pouco em metodologia de pesquisa. Valeu, Pedro. Quer falar alguma coisa? Volta e Rauni também. Eu não estava acompanhando o chat, só agora no finalzinho, que meu computador não aguentou os dados da palestra de Pedro, que foi muito pesada. Porra, Ele estava tá, resetando tudo aqui. Eu que Acontece, gostaria. né? Vai, vai volta. É, não, primeiro, eu queria agradecer a Pedro pela fala e pela apresentação. É, só, eu acho que antes de fazer qualquer comentário, é, seria bom repassar a pergunta do, do Gabriel e no fim a gente finaliza com alguns comentários. É, é, o que eu tinha falado sim. com o Gabriel, desculpa, é que ele tinha feito uma pergunta sobre qual o programa para fazer isso. isso, aquilo, que a gente ia ver isso... É, é, é, mais para frente. Claro, a gente pergunta para Pedro, para Pedro, Gabriel, está ansioso para ver as técnicas, mas eu queria incentivar o pessoal a gente ver mais uma questão da, da, da noção de dados, dos conceitos, algo que ficou, que não ficou tão claro para vocês. Era isso, valeu, Walter, desculpa te interromper, continua aí. Não, tá tranquilo, era só também para ter outra visão do, do Pedro também, de alguma ferramenta que eventualmente ele use, né? e que talvez, caso o Gabriel também tenha interesse de pesquisar antes dos próximos encontros, pode ser interessante. É, eu acho que, que seria bacana também o Pedro falar um pouco mais sobre o projeto dele, sobre é, como eles desenvolvem é, algumas, alguns trabalhos, e para a gente incentivar um pouquinho o debate e as perguntas aparecerem aí. Sim, e eu queria, nesse nesse sentido, complementar a pergunta para Pedro, para a gente falar disso. Pedro, não existe mais é, é, é, é, privacidade? É um, é um é algo que, que, uma vez que a gente comece a clicar e participe de qualquer plataforma que seja, a gente está fazendo a roda girar com os nossos dados? O que é que a gente pode fazer? Bom, eu respondo com a pergunta. O seu banheiro tem porta? Sim, eu tenho. <risos> Só, tô respondendo então. Ainda, ainda existe, talvez. Espero que continue tendo porta. <risos> mas, mas, assim, enquanto a gente... Porque o que a gente tem que pensar sempre com a nossa privacidade é que a fronteira final é a nossa cabeça, a nossa consciência, né? Nossos pensamentos privados ou... Se a gente quiser importar lá do grego, polis e oikos, né? Ou seja, polis o público e oikos o privado. Enquanto a gente tiver porta e fechadura dentro de casa, talvez a gente tenha alguma coisa que se assemelhe à privacidade. Mas na internet está cada vez mais difícil, sendo bem sincero, claro. Porque é, cada vez mais a gente tem um ambiente que solicita dados, queira a gente ou não, sabe a gente ou não, que está passando, mas... Porra, tem, tem site que consegue te identificar pela resolução da tua tela e pelo pela browser que você usa. Tipo, você não precisa nem fazer login, ele consegue rastrear é, que aquele usuário é aquela pessoa. Sei lá, se você abrir o site na janela anônima e janela normal, ele consegue pelo IP, Então você tem várias formas que são hum, não intrusivas, digamos assim, que acho que cortou, não, formas não intrusivas de sites, de plataformas, de, de lhe detectarem, de lhe é, seguirem, por assim dizer. Então, na internet tem sido cada vez mais difícil imaginar a privacidade. Até porque a gente vive uma espécie de cultura do fim da privacidade, né? A gente é recompensado pela exposição e... Então, assim, é bem discutível. É... Acho que está respondida a pergunta. É. A primeira foi sobre o Candeeiro, para tu falar um pouco ah, mais. Ah, sim. Então. Dentro do Candeeiro, hoje, é, eu posso falar dos últimos projetos que a gente realizou. É, a gente trabalhou durante um ano e cinco meses com um projeto que baseava-se na ideia de criar uma cultura de segurança da informação dentro de movimentos sociais. Então, a gente fez uma pesquisa é, junto a 30 organizações, e dessas 30, a gente tinha que selecionar seis, que seriam é, organizações com as quais a gente trabalharia durante esse período de um ano e meio. E os critérios que a gente utilizou se valiam é, de temáticas que a gente queria trabalhar, então, por exemplo, direito fundiário, é, direito ao corpo, é, é, direitos humanos e, e direito jurídico, né? Então, é, direito a movimentos sociais que trabalhassem na área de mobilidade, movimentos sociais que trabalhassem também com antiproepicionismo, e a gente foi selecionando dentro dessas esferas temáticas e dentro dos grupos que a gente é, conseguia compreender depois de uma pesquisa que a gente realizou, uma pesquisa é, digital e depois uma pesquisa de campo com entrevistas. Na digital a gente tentava identificar é, um pouco quem era aquele grupo, qual era o nível de interesse que aquele grupo tinha no trabalho, de passar um ano e meio trabalhando com a gente essa temática de segurança da formação, porque é um trabalho que tem que ser feito muito próximo, de forma muito próxima e que exige um grau de confiança muito grande. É, afinal de contas, a gente está falando de um processo no qual a gente tem uma troca muito sincera em torno de questões práticas que as pessoas têm com os seus dados, com a sua segurança. E Inicialmente, a gente fala de segurança da informação, embora hoje a gente esteja caminhando para uma perspectiva mais de segurança holística, onde a gente vai trabalhando apenas a ideia de segurança da informação, mas... Um pouco o que é chamado de autocuidado, né, para alguns. Então, esse trabalho foi muito interessante para perceber, novamente, essa distinção do que é que a gente expõe como público, do que é que a gente não expõe como público, mas faz, sabe, o que é que é privado, porque a gente conseguia ver as práticas, a gente conseguia é, coletar insumos, a gente conseguia coletar através das entrevistas e dos formulários dados e depois a gente conseguia verificar se isso de fato estava sendo colocado em prática. É. Então, assim, esse foi o trabalho que a gente realizou, ele foi um trabalho muito prático, não foi teórico, não foi uma pesquisa, foi um trabalho, realmente, a ideia dele era a gente tem que escolher esses grupos que a gente identifica como grupos que têm um potencial de risco alto, porque podem ser perseguidos, seja por parte do Estado, seja por parte de entes privados, e que a gente tem que atuar em conjunto com esses grupos, tentar fortalecê-los junto às suas práticas na área de segurança e informação. E eu estou falando de, tipo... Não é ensinar ninguém a programar, eu estou falando de, de realmente uma conceituação é, de por que isso é importante, quem são os possíveis atores envolvidos início, quem são os atacantes, é, como a gente pode passar a enxergar o Estado enquanto possível atacante, como a gente pode enxergar os entes privados como possíveis atacantes. Então um grande exemplo disso, é, assim, um que eu posso citar porque é público, foi o que aconteceu com a troça a Carnaval de que empatando sua vista que foi perseguida pela Polícia Militar através do Centro de Operações Especi... é, centro de operações Integradas da Polícia, é, numa véspera de carnaval, há, acho que há dois anos atrás, quando eles se preparavam para sair, e o Centro Integrado é, utilizou as câmeras para localizar as pessoas que faziam parte da troça, porque eles já tinham a informação de que haveria uma reunião dessas pessoas num edifício de um dos membros, então foi foram as câmeras para poder é, localizar essas pessoas e realizar uma abordagem, inclusive com direito a subir no apartamento de uma dessas pessoas, não posso avaliar se havia legalidade nisso, mas para pegar as é, fantasias que a troça usa. Não sei se vocês conhecem a troça, mas é uma troça carnavalesca que se fantasia de prédio para criticar a verticalização excessiva na cidade. Então, é, é um exemplo muito notório de como o Estado fez uso do seu aparato para perseguir e vitimizar. É, vitimizar não, desculpa, perseguir e hostilizar é, esse grupo. A gente tem outros exemplos, como o que aconteceu na Operação Hashtag, em que você teve até a morte de uma das pessoas, quando a Polícia Federal, através do acabouço da lei antiterrorista, é, fez uso do seu, novamente, aparato para tomar como suspeitos e fazer uma prisão preventiva, pessoas que eles identificavam isso às vésperas, vestibular da Enep, não, engano meu, para da Copa do Mundo. Pessoas que eles identificavam como possíveis envolvidos com o Daesh e prenderam. Essas pessoas que depois foram inocentadas, completamente da acusação de estapafúrdia, de terrorismo, chega se e assim uma dessas pessoas morreu detenciária. Então assim essa é a nossa área de, de interesse. A gente trabalha, é, a, a gente estuda como o Estado faz uso dos dados, como o Estado faz uso do aparato de vigilância, câmeras, dados, etc., para que possa é, infringir as liberdades individuais e passar a perseguir seus cidadão por qualquer que seja o motivo. Hoje, no governo atual protopassista, a gente pode ver claramente um encaminhamento é, no portal do desse tipo de repressão e desse tipo de uso é, e de... Os poderes têm sido, sabe, as instituições têm sido utilizadas nesse tipo de coisa. E, assim, é, acho que a primeira coisa que as pessoas dizem para mim é, ah, Pedro, e a China, certo? Beleza, a China faz isso, os Estados Unidos também faz isso. Se a gente ficar olhando só para um país e querer apontar o dedo, pro, o dedo sujo para o outro, a gente esquece que isso é uma prática global, isso não é uma prática local, e que o lugar do mundo que tem o maior número de câmeras de CCTV é Londres por metro quadrado, não é Beijing, não é a China, é Londres, Londres tem mais câmeras de CCTV por metro quadrado do que a própria China, então assim, é uma questão muito complicada e que, se eu for entrar, é porque minha área de pesquisa hoje está sobre teoria de, é, teorias de controle, eu estou saindo um pouco mais da área técnica para ir para a área mais de, é, do estudo de Deleuze sobre, sobre esse tipo de coisa, então assim, é, tecnicamente eu sou engenheiro, tô querendo ou não eu tenho uma abordagem técnica, mas o que me interessa hoje mais é compreender a sociedade de controle do que efetivamente compreender os métodos que os métodos evoluem mas o então, intuito acho que tem sido o mesmo é, alguma, mais alguma pergunta? Assim, ficou alguma dúvida sobre é, o que a gente tentou consultuar hoje eu vi no, eu vi no chat aqui pessoas perguntando sobre é, ferramentas eu não, eu, não, eu não uso um aplicativo eu não uso uma ferramenta específica em geral quando eu preciso utilizar alguma coisa assim eu trabalho com Python mesmo é... então assim, eu, eu programo o que eu preciso em geral tem uma pergunta da Maria da Maria, pode, abri, pode abrir Maria e falar abrir seu microfone e a câmera se possível a Maria é a Maria da Penha. você mesmo <risos> Ok, obrigada. É, boa tarde a todos os colegas e colegas, e boa tarde ao Pedro e agradeço muito é, pelas contribuições que ele traz para a gente, e, pelo menos para mim é algo muito novo, né, porque inclusive a linguagem, né, certos termos, é utilizado para, na minha, acho que no pouco conhecimento que eu tenho, né, de informática, isso, para mim, é tudo muito novo. E talvez para outros colegas também. Então, a minha dúvida, Pedro, acho que as dúvidas né, iniciais, eu participei do primeiro módulo do curso, né, e tiveram várias exposições e vários textos, inclusive biografia, pensando, situando mais como é que se dava a etnografia online, principalmente né, de pessoas que estão, estão me ouvindo, Sim. Olá, estão me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Tá, ok, vamos continuar. É, sobretudo, quem pesquisa, é, no caso da etnografia, nas redes, né? E na internet e tal, e plataformas. Eu creio que no nosso caso, grande parte, talvez, posso estar equivocada, mas grande parte das pessoas que estão inscritas né, são pessoas que estavam pensando em fazer etnografia, né, em off, né, etnografia presencial, e nos deparamos com a pandemia, né, ficamos impedidos de, de fazer, eu, é, por exemplo, me mudei, né, ou permaneço no interior, né, que era para fazer a pesquisa, continuar a pesquisa de campo, e tive que recorrer a algumas ferramentas, né, da digitais para manter esse contato com as pessoas, né, com os colaboradores, para não se perder de tudo, né, do que, do tempo que a gente está dispondo. Então a minha pergunta é, se você, é, por exemplo, eu estou utilizando como ferramenta, por exemplo, a, o WhatsApp, é, tenho também comunicado e observado o Facebook o Instagram desses colaboradores. Né? Mas ainda é muito é, difícil ainda para mim conseguir é, visualizar como armazenar esses dados, eu tenho armazenado assim, aleatoriamente, de certa forma, por não ter conhecimento de como fazer ainda, né? e como talvez, não sei se você teria alguma sugestão de como a gente... É armazenar isso de forma que facilite mais a nossa análise. Não sei se isso seria assunto para o próximo encontro, né? mas acho que... Será que consegui fazer, entender? Ficou muito confuso. Acho que deu, deu para entender bem. É... Acho que seria Só... algo mais, alguma indicação sua, mais orientação para a nossa prática mesmo. Entendi. Acho que foi muito boa a tua exposição, informações riquíssimas, situou esse universo né, da, da internet, de dados, armazenamento e tudo mais, né? mas acho que nós estamos num momento de muita angústia, pelo menos eu, né, como fazer na prática né, a etnografia, enquanto a vacina não chega. É, eu imagino que esse seja um sentimento compartilhado entre colegas, né? É, essa parte de, de ferramental, é, eu tenho as coisas que eu utilizo pessoalmente, mas que eu não sei se eu recomendaria porque é, são mais, digamos assim, cruas, não, são, não, não, não, é um, não seriam aplicativos que eu poderia recomendar, eu estaria falando mais de é, linguagem de programação e de conceito dentro de linguagem de programação. Eu posso estar equivocado, mas as, o Vitor, né, Cléo? Eu disse, Victor. O Vitor, ele vai trazer é, mais essa parte prática de aplicações, de que aplicações eles podem usar, como trabalhar. Tem até um que ele vai apresentar, que eu, que eu acho que ele chegou a mostrar naquele encontro. É, então, assim, talvez ele seja mais adequado a responder isso do que eu, porque... Minha resposta para você talvez não fosse é, boa, sabe? Eu, eu iria dizer que as coisas que eu faço geralmente, quando eu preciso, eu vou utilizar Python, mas também, ao mesmo tempo, tem muita coisa que eu faço que simplesmente uma planilha do Excel, uma planilha do Google Sheets e um formulário de pesquisa já bastam para mim, sabe? E sobre WhatsApp e Facebook, fazem, são, são são ferramentas, né? fazem parte do universo. É dependendo do que você pode, dependendo do que você tá querendo fazer, pode ter formas melhores, pode ser, mas são ferramentas tais quais qualquer outra, então, assim, acho que uma frase que eu gosto de apresentar com relação à ferramental é quando você só conhece o um martelo, tudo para você é prego, então, conhecer ferramentas, às vezes, é mais importante do que ter a expertise em manuseá-las, sabe, mas saber que existem outras coisas, assim, eu acho ótimo o que você está perguntando, porque demonstra um interesse justamente é, conhecer outras formas de pesquisar. Eu, infelizmente, não vou poder te dizer assim, é, use tal coisa. E as coisas que eu uso, eu compreendo que elas não são acessíveis. É, então, realmente, assim, acho que as sugestões que o Vitor vai trazer talvez sejam melhores do que se eu for explorar isso aqui. Posso só complementar uma coisa, Pedro? A vontade. É, é, eu sei que está todo mundo ansioso mesmo. É, aí os prazos, com a pesquisa aí precisa terminar. É, mas é, é, como a gente tinha, o Pedro se referiu a outra reunião, né? É porque o pessoal que está organizando o, esse minicurso se reuniu antes para ver a discutir como é que seria a melhor forma de apresentar. Essas duas primeiras, dois primeiros encontros com o Pedro. Seria mais um arcabouço conceitual, principalmente por conta da forma que, que Pedro atua é, nesse campo. Né? Ele tá por causa da atuação dele no Candinheiro, ele está mais próximo de coisas que a gente faz. Pedro falou do, do empate na tua vista. Tem gente aqui a gente que, que, que fazia parte do, do, do empate na tua vista provavelmente estava até naquele, naquele momento. Então, está um pouco mais próximo da nossa realidade. E, e para é, aliviar um pouco da ansiedade de vocês, a gente vai aprender, é, com principalmente nas duas últimas, com ver todas as técnicas de, de, mais de coleta de dados, de mineração de dados, saber exatamente. Né? Eu acho que Pedro, na próxima, deve explorar algum desses conceitos, de machine learning, exploração de dados, não sei se ele separou Mas a gente entendeu o que é isso primeiro, é, é mais importante, é muito importante a gente começar a fazer, a colocar a mão no mouse e sair clicando, porque senão a gente não não não, não iria conseguir fazer muita coisa. Pelo menos foi o que o próprio Pedro e Vitor e, e Alex também é, é, é, colocaram para a gente. Então, eu entendo a ansiedade, porque ela também é minha, mas a gente precisa também ver um pouco desse é, é, a arcabouço conceitual e também porque Pedro e Vitor quando eles vão fazer as coisas deles, eles usam linguagem de programação, eles sabem programar em Python programar em R, sabem fazer é, essas coisas e a gente precisa mais de, de, de, de aplicativos sem linguagem de, de programação a não ser que depois cada um queira enveredar e aprender a programar Python e, e, e R em outras é, é, oportunidades então a Vitor que se preparou mais para a, é, nós, como realistas mortais dessa área, aprender a tentar fazer alguma coisa que eles já fazem é, programando. O Victor se preparou para mostrar isso para a gente. Então, para todo mundo ficar tranquilo, que a gente vai fazer sim, mas vamos explorar agora, Pedro, é, para tirar nossas dúvidas é, mais conceituais. Mas é claro. isso, gente. Obrigado. Deixa eu só falar dois De um detalhes. Claro, Pedro, por favor. É... Vou são, meu são bem breves. É, gente, enxerguem esse nosso encontro, quanto o primeiro quanto o segundo, talvez esse primeiro mais como realmente aquilo que eu estava dizendo, a contextualização histórica, mas enxerguem esse, esse, esses encontros que a gente, é, comigo, mais como um glossário mesmo, é, de termos e um processo de desconstrução de uma coisa que parece tão distante. É, é, é isso que eu espero que vocês absorvam e tenham em mente que ciência de dados não é uma coisa distante de vocês, ciência de dados não é uma coisa é, que como, como disse Clever, está distante do realismo mortal não, não é é uma coisa que é comum, é uma coisa que já existe há milênios então assim, a única diferença é que hoje a gente tem mais técnicas né a gente tem mais dispositivos que permitem que a gente trabalhe com isso então a gente não tem mais só um martelo a gente pode enxergar as outras coisas não, mas como prego a gente pode enxergar, começar a ver as coisas como Parafuso. Então, assim, a gente tem outras formas que a gente pode utilizar conforme nossas necessidades forem surgindo. É, então, o próximo encontro, ele realmente vai ser muito focado na parte mais glossário da gente pegar terminologias da área de estatística, terminologias da área de computação e de é, conceituar o que é cada coisa, o que é machine learning, o que é data mining, o que é NLP, o que é cada uma dessas coisinhas. Então, pegar cada um desses termos que é uma caixinha, digamos assim, eu não vou adentrar na implementação, não vou explicar como ele funciona por dentro, mas explicar o que é o conceito, é, qual a aplicação direta, dar um uso de caso, mostrar alguma coisa assim. Então, eu, eu enxergo essa como uma forma mais... É, eu não vou mentir, eu sei o que vocês estão sentindo, que é uma coisa meio assim, pô, que massa tudo isso, só que a gente quer ir para a prática. Eu para de ser chato e mostra pra gente como é que faz. Porque quando eu faço as oficinas de segurança de informação, isso rola o tempo inteiro. A gente está lá falando sobre geopolítica na internet. Ninguém quer saber de geopolítica na internet. Ninguém quer saber de cabo submarino, não. Pedro, as pessoas querem saber... É, massa. Mas como é que eu uso criptografia? Como é que eu passar para criptografar aqui meu negócio, meu e-mail? As pessoas querem a prática. Porque essa parte que faz o usuário brilhar é que as pessoas veem a tela cheia de coisa. Mas eu entendo. E, e assim... É, realmente, o mais importante é que vocês tenham em mente tudo que. O mais importante, central nisso todo, é aquela ideia que eu estou desde o início batendo, que o médico fez lá, que é: você tem que ter uma hipótese, você tem que ter algo que você quer provar, algo que você pensou, algo que você imagina, pega aquela tua hipótese, pega aquela ideia que você teve, ah, sei lá, vou dar um exemplo para na área de antropologia. É. Existe a hipótese de que o azul foi a última cor a ser nobiada, na maior parte das culturas, porque é, verificou-se que diversas obras, através de análises de escritos, é, tinham poucas menções à cor azul. Um exemplo muito bom disso é a Odisseia, de, de, de, de... esqueci o nome dele, escritor grego. É... Porra, estou tentando lembrar o nome do autor, mas desculpa, vou lembrar não. Mas enfim, percebeu-se que para o oceano ele não usava cor azul, ele não tinha azul, ele usava cor de vinho. E quem fez isso foi um, um inglês, acho que Gladstone, não sei o quê, foi um, foi um primeiro ministro inglês que fez uma pesquisa em 1800 e que ele é, era um tradutor de grego e que ele conseguiu, ele percebeu que isso é de fato que coisa estranha, ele usava muito pouco, é, Homero, ele usava muito pouco a palavra azul. É, ao ponto que posteriormente, no século passado, chegou-se à conclusão que de fato existem culturas onde o desenvolvimento da linguagem, a palavra azul, chegou depois do restante das palavras. Por que isso? Aí é, vai ter uma série de discussões sobre o fato de que azul é uma cor que é mais rara da natureza e por isso as pessoas não tinham necessidade de especificar com azul. É, então isso, isso eu diria que é, essa talvez seja uma aplicação mais próxima da área de vocês, de antropologia, né? salvo minha ignorância, mas mas novamente eu não tô falando de técnico, não tô falando de não tô falando de computação, não tô falando de tabela, não tô falando de planilha eu tô falando puramente de é, ter uma ideia, ter uma hipótese ter algo que você quer provar, ter algo que um ensaio, ter algo que estalou a tua cabeça sim, e aproveitar é, os insumos que você tem ao teu dispor. no caso, eram livros pro sujeito lá, quantos livros ele teve que ler é óbvio que hoje a gente consegue fazer de outras formas, com ferramentas mais eficazes, mas o ponto mais importante não é a técnica, é a hipótese, é a, é a ideia por trás. Então tem isso em mente porque, no final das contas, a ferramenta é a ferramenta. Se você não tem uma ideia interessante por trás, a ferramenta só vai servir para você apertar parafuso ou prender quadro na parede. Então, acho que é, eu queria só realmente pontuar isso como uma conclusão. Volta quer concluir? Oi. Eu acho que pela hora a gente já precisa concluir. É, acho que, que queria agradecer, ó, eu acho que só colaborar e corroborar com o que foi dito, a gente realmente fica um pouco ansioso para ir ali para a mão na massa, para programar ou para aprender um pouquinho alguma ferramenta, né? entendo também a angústia dos colegas, principalmente aqueles e aquelas que estão com o prazo muito apertado, mas eu acho que é como foi dito, existem às vezes algumas ferramentas também bem mais simples do que a gente imagina, algumas formas de organizarmos o trabalho, de pesquisa, bem mais simples do que a gente está tá visualizando, e eu acho que essa aula introdutória também serve para mostrar o que danado é, é isso que tanto falam, né? De dados, de ciências de dados. É, e a gente vai aprofundar um pouquinho desses conceitos para no futuro é, ir desdobrando e todo mundo tem um pouquinho de base também, né? Para próximas etapas também, quem sabe, desse, desse curso. Eu acho que é, só dando alguns avisos, né? É, a gente teve uma lista automática que o Raoni preencheu, então, para facilitar, ele, não, ninguém precisa preencher formulário, nem nada, é, ele já fez duas chamadas, é, a gente tem outro encontro na sexta, né, no mesmo horário, e aí, se vocês tiverem alguma dúvida, ou alguma possibilidade de participar também, entrem em contato com a gente, eu só queria agradecer mais uma vez, é, pela aula de hoje, acho que foi, foi incrível, foi muito bom a gente estar tá caminhando aí também para colocar a parte prática no, no dia a dia de vocês e também diminuir essa, essa angústia de entender o que é isso e saber como os antropólogos podem se apropriar né, dessas ferramentas, porque eu acho que a gente já trabalha com dados há muito tempo, a gente se organiza de outras maneiras, mas agora usando ferramentas que podem facilitar e podem ampliar também um pouquinho do, das possibilidades de, do pesquisador e da pesquisadora. Então acho que é isso. Passo a palavra para o para Cléo e Pedro para vocês finalizarem, tá certo? O Raulnil, você quer falar alguma coisa? Fechar é, aí, professor. Novamente agradecer a Pedro também e a todo o pessoal que veio participar. É, essa primeira encontro foi massa. Só respondendo um pouco as dúvidas sobre a chamada a gente usou uma extensão do Google Chrome que registra quem entrou e o tempo que ficou é, dentro da sala, então todo mundo, já, todo mundo que entrou, está lá registrado não precisa se preocupar é, você já está usando geral. Big Data, né meu? vocês são muito férias, valeu olha aí, estamos aqui já empolgados é o Olerite moderno, é a máquina de Olerite moderna. já entrando aqui no espírito do do mini curso e acho que no geral é isso Novamente, agradecer a Pedro e vamos lá. É isso, então, gente. Valeu. Valeu, Raoni e Valta, Vocês arrasaram. Pedro, muito obrigado. Sexta-feira tem mais, nós estamos ansiosos. Obrigado a todos e todas e até a próxima. Gente, boa noite. Eu agradeço o convite novamente e bom descanso para vocês.